Oi, Sistema Agroflorestal, conceitos e uma visão geral. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sanguineto e, antes de mais nada, convidados para fazerem parte do grupo que a gente tem no WhatsApp, na descrição no link. O vídeo de hoje nós estamos iniciando uma sequência falando de agrofloresta e da implantação, um trabalho grande de um pessoal de São Carlos em associação com o pessoal daqui, com a Copaz e tudo mais, e o Banco do Brasil, implantando agroflorestas aqui na região de Minas, no sul de Minas. Hoje nós vamos entrevistar o José, que está fazendo parte dessa brincadeira, e o Fernando, que é o cara que está tocando essa coisa toda, e ele vai contar um pouco dos conceitos e dar uma visão geral para a gente do que é agrofloresta, como é que faz, como é que não faz, o que é que vai plantar, qual a intenção disso tudo. Esses vídeos, eles estão mostrando não só um pouco da implantação, né uma visão geral do que é agrofloresta, mas eu quis é, focar um pouco mais nas pessoas, nas pessoas que estão fazendo o trabalho. Gente que muitas vezes não se conhecia, que são de áreas as mais diversas, né? Tem, tem de tudo ali, enquanto profissões. Gente que está ganhando para fazer a coisa, gente que está como parceiro, gente que está recebendo a, a agrofloresta no, no seu terreno. Então, é uma visão geral. Nós estamos trabalhando esses vídeos, então, mais para conhecer é, as pessoas, o social. E, junto com isso, é, integrar ambiente, sociedade. E produção de alimentos e recuperação de área degradada e gestão da paisagem, gestão hídrica e o fator econômico também, que isso tudo é uma outra forma de produzir alimentos e madeira e tudo mais. Vamos dar uma olhada. Bom, meu nome é Fernando Neubauer, eu estou aqui em Piranguinho, na terra do Luiz e da Rita. Estou é, representando aqui a Associação Veracidade. A gente, tá, a gente faz parte desse, foi contratado pela Copasa né, no programa pró Mananciais para vir implementar sistemas de agrofloresta aqui na, na propriedade né, de várias pessoas, hoje aqui no caso são eles, e com o intuito de promover é, uma recarga de água é, num açude que tinha aqui na região, então a gente vai ter uma, uma prática, uma abordagem ecológica para favorecer essa infiltração de água aqui, é um sistema agroflorestal em que a gente vai intercalar frutas com árvores nativas né? no primeiro estágio a gente pode colocar também hortícolas é, vários elementos entram né, coabitando ali, ocupando seus extratos dentro desse, desses canteiros que a gente está fazendo e... bom, é isso, é uma prática, uma abordagem ecológica para a gente produção de alimentos aqui para essa família com uma abordagem que né, faz sentido em termos ecológicos. Foi um edital da, da Copasa, e aí vocês pegaram vários municípios aqui do sul de Minas. É, a gente vai atuar em 29 municípios e vamos implementar 36 sistemas agroflorestais. Legal. Quanto tempo de, de edital, Fernando? Olha, o edital ele começou em novembro do ano passado, né, de 2019, e a gente... É, o nosso prazo aí para término é novembro de 2020 tá oh, tá perto já então tá perto é, tem trabalho tem é, várias equipes aí é. né eu sou de uma das equipes então tem outras tá. equipes de campo e então, vocês estão vindo de São Carlos a gente vem é, a gente vem do município de São Carlos em São Paulo tá o que que tá achando aí do do pessoal das atividades como é que você está sentindo a, as coisas porque o, o pessoal da roça resiste um pouco é, essa história, oh, vai plantar árvore, nós tiramos a árvore para poder ter pasto e produzir alimento. Uhum. Agora, esses caras vêm de fora e querem plantar árvore, né? Como é, é que você está sentindo aí? Oh, no caso deles aqui e nos outros que eu já tive a oportunidade de passar, a receptividade foi muito boa. Né? É um pessoal que tem mesmo essa vontade de produzir sem veneno, né? olhando para a saúde da família deles olhando para é, isso que eles acham que faz sentido, né, e eu, a, a, a tônica da minha vida é dentro disso, assim, então eu tento passar isso com bastante amor, é, e eu acho que eles, assim, estão bem receptivos, foi bem interessante. Podemos dizer que além de produzir árvore, está produzindo comida e produzindo água? Com certeza. A gente está aqui, é, é uma abordagem que com certeza faz esse, esses três, é, tem essas três funções. Né? A gente produz árvore, que essas árvores elas vão receber podas, a gente vai inserir matéria orgânica no solo, essa matéria orgânica em decomposição ela vai alimentar a microvida do solo, e no, na intersecção vão vir frutas e vão vir as hortaliças, e essas raízes dessas árvores vai promover a entrada de água nesse solo, e o fato da gente não, é, você pode ver aqui que a aragem ela é, é por sessões, né, então a gente não arou a terra inteira, a gente arou um, o canteiro, deu um espaço de 5 metros, arou de novo, então isso aqui não vai é, acontecer uma lavagem de terra né? na, na, com as chuvas, então vai sempre é, ter uma infiltração, essas árvores aqui elas vão levar essa água lá para o subsolo e vai aparecer depois lá na frente. Isso é uma mudança de, de cultura, né, Fernando? Com certeza, é uma mudança de cultura que eu acho que está mais do que claro aí, a gente vendo nascente secando e pasto não faz água entrar no solo. O que faz água entrar no solo são árvores, né? Então a gente está num ambiente tropical, em que sem dúvida nenhuma isso tudo era floresta. A gente promoveu aí, né? nessas últimas décadas, essa, esse essa degradação que a gente está vendo, né? aí vem formiga, vem uma série de pragas, porque a gente na verdade tem um solo fraco, quando a gente tem um solo fraco, a gente tem uma planta fraca. E se a gente tem planta fraca, a gente também vai se alimentar com comida fraca, provavelmente vai ter que se usar uma série de insumos, é, é, adubos minerais solúveis, é, veneno, e isso tudo vai é, prejudicando o nosso alimento e consequentemente nos prejudicando. Então Ontem eu peguei uma fala sua de, de formiga e, e tem um entendimento aí dentro da ecologia de que a formiga pode ser uma parceira, dependendo de como vê as coisas, porque num solo degradado ela vai pegar a matéria orgânica, vai levar isso para dentro do solo e esse lugar pode se transformar é, rapidamente ali com mais matéria orgânica num... num no espaço a partir de onde outras árvores podem se desenvolver. Como é que a agrofloresta enxerga o processo da formiga na propriedade? É, assim, eu, eu sofro com a formiga também, né? Dá raiva, a gente acaba perdendo bastante coisa, mas é, é de fácil compreensão, porque a gente arrancou a comida toda dela. Então, agora, as poucas coisas que a gente tem, que são, assim, um pezinho de laranja ali, Aí dá 5 metros de pezinho de laranja. Então a gente, é, é pouca comida que a gente colocou para ela. Então ela vai arrancar mesmo. O que a gente tem que fazer é uma densidade de plantas grande, oferecendo para ela uma gama maior de elementos para ela cortar. E muitas das vezes ela não vai cortar aquilo que a gente quer. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, com feijão guandu, que ela gosta bastante. Aí ela vai deixar a nossa laranja em paz. Então é isso, assim, a gente acabou, desbalanceou o meio de tal maneira em que esses, esse elemento formiga ele vem nos mostrar alguma coisa, ele vem nos mostrar que está faltando matéria orgânica no solo, está faltando. É, na verdade ela cria fungos, né? Então ela, ela, a formiga e o sistema agroflorestal, eles chegam a ser bem parecidos. No sistema agroflorestal a gente tem uma dinâmica de podas constantes. Né? É, com a intenção de uma rebrota vigorosa para cada vez colocar mais matéria nesse chão e alimentar a vida. Ela está fazendo isso e ela come esse fungo que ela está alimentando. Então ela está assim, fazendo parecido com o que o sistema agroflorestal faz. É, dou aqui uma contribuição né, a quem estiver assistindo. Em casa eu tenho um pé de Santa Bárbara, né, que, que é nativa, nasceu por conta. E essa Santa Bárbara, ela tem alimentado as, as formigas na época da seca. Então as formigas acabam deixando o restante da, das coisas sossegadas, porque uma árvore só de Santa Bárbara consegue alimentar um monte de formiga. Eu vejo formiga vindo de longe e eu acabo deixando, o primeiro porque não está comprometendo, segundo porque ela está levando né, nutrientes e matéria orgânica para outros lugares. Então, vocês vão trabalhar com Santa Bárbara? Não, no Santa Bárbara não, mas vamos trabalhar com árvores nativas, a mutamba, vamos trabalhar com aroeira pimenteira, vamos trabalhar com tamburil. É, eu trouxe uma árvore que não é nativa, mas que ela fixa bastante nitrogênio, né? E quando ela é podada, ela faz essa, essa dinâmica de fixar o nitrogênio no solo, que as plantas precisam tanto, que é a gliricídia. E vamos trabalhar com bastante frutas é, nativas, é, na intersecção, né, no meio dessas árvores, e bastante banana. Então essas são mais ou menos os elementos que a gente vai trabalhar. E no primeiro estágio também vamos plantar cebola, vamos plantar safrão, vamos plantar bastante coisa aí. Vai ficar um lugar biodiverso, Com bonito, certeza. né? daqui a uns 5, 10 anos vai ficar bonito. É, legal. E tá na hora da gente mudar a abordagem, né? A gente tá dando murro em ponta de faca aí, assim, não tá trazendo saúde nem pra gente, nem pro meio ambiente, então tá na hora de mudar a nossa abordagem. A gente é, né, sapiens, vamos ter sapiens. Legal, algum recado para os nossos telespectadores? É, pensem. Legal, muito agradecido. José, por gentileza, se apresenta e conta pra gente de onde é que você vem, por que, que veio, por que o SAF se você já tinha participado de alguma atividade desse tipo antes, o que está que achando? Olha, eu sou, sou José Luiz, moro em Itapia, sou funcionário público. Então, eu, a minha neta, ela trabalha né, nesse, nesse, nesse, nesse setor, né, nessa atividade. Né? E ela que a gente pra vir. Eu nunca, assim... Voluntário, assim, nunca participei. Mas estou oh, é bacana, eu gostei, viu? É um negócio é de, de floresta, né? Meio ambiente, essas coisas, é uma coisa que todo mundo deveria participar, né? Todo mundo deveria de, deveria fazer. E eu, minha esposa, minha neta, fomos muito bem recebidos, tanto como dono da terra, como todo o povo aqui. Gostei muito. Viu? Agora dá trabalho, né, José? Dá ah, trabalho é, é normal, né? isso aí é bom, Sim. é bom. A gente assim, vai, vai aprendendo, né? É, e essa trabalheira é no começo, porque depois a coisa vai ficando mais tranquila, Isso. né? É, depois a hora começa a plantar, aí já é mais para preparar a terra, né? Depois Sim. Já fica mais suave, né? Já mais mais coisa Legal. Falou? Muito agradecido. Deu. Deu. Então, legal, tiverem curtido, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, vai lá no grupo do WhatsApp, o link tá na, na descrição aí, nesse grupo a gente tá conversando de todas essas coisas que a gente tem visto aqui nos vídeos, e você recebe o vídeo antecipadamente. É um bônus no meio da história. O Facebook e o YouTube nem sempre avisa quando os vídeos estão chegando, então eu já posto no YouTube e imediatamente te aviso e te mando o link, o, o vídeo, pelo WhatsApp. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!